Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Assim aconteceu. Deus ortogou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que havia juntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta por todo tipo de vegetação, plantas que dêem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passou-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia.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 e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, fazerem separação entre a luz e a escuridão, e observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quarto dia. Disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. Assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. E todas as aves, também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando, Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e também as aves, se multipliquem na terra, passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quinto dia. Disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis, todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou. Sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra E acrescentou Deus Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzam sementes E todas as árvores que dão frutos com sementes Esse será o vosso alimento Também dou a todos os animais da terra E a todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação. E eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército.